Thank you. Eu vou gravar aqui um segundo vídeo sobre tá? A gente está em um dos nossos clientes aqui de Guamaré Se o áudio estiver pegando um pouco de ruído é porque aqui venta demais tá, gente? Venta muito, muito, muito Está até saindo um pouco tremida a, a gravação porque atrapalha o vento, balança o celular Então é o seguinte é, Hoje eu vou falar um pouquinho do manejo tá? Que Igual eu estava explicando para vocês no outro vídeo é 90% do sistema de bioflocos é manejo. Por que, Rafael? Por que, que é manejo? É manejo por conta do seguinte, é um sistema de biofiltragem, basicamente o equipamento, né, o biofiltro, que vai fazer a, a parte da limpeza, que ele vai fazer a parte de controle de qualidade de água, você não tem tanto segredo assim, tá bom? Na parte do bioflocos, como a gente tem que fazer o, a alimentação das bactérias, é, regular a relação carbono-nitrogênio, igual eu expliquei no vídeo no vídeo 1, é, você tem que ter cuidado, né? Você tem o fator humano, o fator ser humano, cuidando desses cálculos, cuidando desse controle, das medições de é, de que você vai colocar, de açúcar que você vai colocar, e basicamente o sistema ele funciona dessa forma, igual vocês estão vendo. Nós temos oxigenação. Para vocês terem noção, a oxigenação é de fundo. Aqui nós temos cerca de 92 pontos de oxigenação. Para um tanque aí de 230 mil litros, tá? dá 236 mil litros. É... Bem, então o que, que acontece? Quando você tem o Bioflocos, é muito importante vocês terem uma consultoria, principalmente para vocês saberem o quanto dá de ração. É, porque a gente tem uma, uma média dos nossos clientes tá? de fornecimento de ração, é, não existe uma tabela de, de arraçoamento, mas a gente tem uma tabela própria, tá? não científica, né? uma tabela prática que a gente fala, de ração, que o, o nosso, nosso consultor, o Ítalo, né? é, que faz as consultorias aqui no Nordeste para a gente, ele... É, controla esse fornecimento de ração junto com vocês. Certo? Ah, outra coisa importante. É, vocês precisam fazer a biometria. tá? A biometria é bom fazer a cada 14 dias ou, para você que gosta de um controle mais específico, fazer algo semanal. Ah, Rafael, mas como que faz essa biometria, né? que vai ser o foco do vídeo de hoje? A biometria gente, a gente faz através disso aqui, ó. Eu vou virar a câmera, vou cortar e virar a câmera para vocês, tá? Ó, oh, gente, a biometria, como que ela é feita? Ó. Oh. Vocês estão vendo as larvas? Então, aí a gente pega esses camarões, faz a pesagem, tira uma média populacional, né? Quando a gente presta consultoria, a gente faz todo esse serviço e através dessas bandejas a gente vê se o camarão tá comendo bem, né? Se ele tá fazendo a equidíase, né? Se ele tá fazendo a troca, né? A muda, então a gente faz esse controle. A câmera não consegue pegar tão bem. Só que aqui na ponta do meu dedo ó, tem uma muda, certo? Que é uma casca de camarão. Então, o sistema de bioflocos é isso. Olha então, pessoal, o camarão do Kennedy, projeto do Kennedy aqui de Guamaré, 14 dias. Vocês veem o camarãozinho bem saudável, trato intestinal preenchido, com a carapaça bem formada. Manonzinho padrão. Que dentinho. Ah, é verdade. Já vou fazer. Ó pessoal, a gente 4. iniciando a biometria aqui no projeto da Kennedy. Tá ruim pegar as coisas, Quer ajuda aí, oito? Não, não. Eu ia falar uma palavra agora. <risos> Pode falar, tira o áudio depois. <risos> Demora assim, de novo, <risos> né? Tem que cortar mesmo. Se for botar na internet esses palavrões, o outro, o outro, o né? outro! Um outro ainda. pegaram um. Cadê? Olha aí, olha aí, pequenininho. Isso aqui? Isso aqui? Simão? Levando. É. Né, o dedo fino, se fosse eu. Ah, outro Hellboy. O filme ruim, meu. Aí, é Você achou o novo, o Marrelão? sim Horrível o filme Cinco, é? Não, até dá uma grana Tá nem pesando Tá não pra quebrar, Tá quebrar a balança Não pesando não ah, Agora deu certo, gente Agora, agora não... sim eu tava com defeito Mas agora já Caiu no chão? Foi. Quantos tem aí? Sete? Um, dois, dois três, quatro, quatro, seis, sete. Zero. Tá zero ponto nove, ó. 0.8 Quantos? Da nove. Zero um. Quantos camarão? Sete. Sete camarão? Dois, quatro, cinco, seis, sete. Aqui o camarãozinho com 14 dias. Viu gente? Eu tô todo sujo. Tô é, é, como, como vocês já sabem, né? Vocês que seguem a gente. É, eu sou zootecnista, né? E a gente tá sempre na prática aí. É, temos mais de 600 projetos. A gente tem toda essa experiência. Mas, igual eu falei, eu demorei mais de um mês para postar esse vídeo aqui porque eu estou pegando uma obra e hoje eu estou prestando uma consultoria junto com o nosso consultor. Certo? Então, resumindo, o vídeo de hoje é muito, muito importante vocês fazerem a biometria através desse controle por bandejas, certo? E fazer, ter o nosso acompanhamento aí para vocês é, saberem a quantidade de ração, quantidade de produtos para a gente fornecer, colocar na água, fazer esse controle, entendeu? Então é isso aí, se vocês precisarem, dá um toque para a gente que a gente está disponível, tá bom gente? Obrigado!